E chegámos aqui ao nosso quarto, já é de noite, está fazer muito barulho, mas como estão a ver alojamento local, o link está na descrição. Vamos aqui, olha, aqui temos um mapa dele olha temos o mapa para a gente, Bem. vamos para a gente se vamos ao mapa dele uma ilha, para volta 23 Os e as coisas. C'est moi! adventures! Yeah! <risos> Bom, este é o regimento da primeira noite. Ficamos aqui. Que tem coisa de energia, é. é de óleo que que estavam cantando, mas são gafos, são chineses, não pisam. Olha o e assim nos pedimos aqui da casa 69 do regimento local, o link está na descrição se quiserem depois vir aqui um dia visitar, estou vendo aqui cá a casa, o GPS indicava mal, e subir, indicava ali uma casa ali mais à frente, mas a casa é deste lado, a do lado esquerdo, o oceano fica daquele lado, e obrigado por assistir e até breve Olá, muito bem-vindo aos Açores. Dos Açores, a ver? Tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinhos. No caminho encontramos aqui uma igreja. estou a ver o que é que nos faz impressão a nós? E agora o obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá, meus amigos. E cá estamos nós, indiretamente dos Açores. Farol da Punta. Então sim, o que é que achou? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.